Fez Entendi. tudo na, na medida. do Tela Class, por exemplo, porra, a gente fez praticamente duas temporadas, né? Foram 26 filmes. 26 filmes. Foram, não, foram duas temporadas. Cara, foram e vocês dois. pegavam os filmes merda chinês e tal e faziam umas, umas paradas... Era um Não, construía... Ah, pegava de tudo quanto era nacionalidade na realidade. A, a, a grande maioria eram filmes B norte-americanos, mas o que marcaram mais a galera foram os filmes B é, chinês chineses e Hong Kong, né? Ah, adorava. Ah, que é maravilhoso, é. cara. Tinha o filipino lá do capeta. Tinha o filipino também, aí. que eu acho que é aquele que marcou. A... Do molequinho? É, né? o... Do do anãozinho <risos> um lá. O indiano um bom, bom indiano Assim, o indiano a gente não fez nenhum, porque tinha uma dificuldade. É... Bollywood, né? Bollywood já é, de certa forma, um pouquinho engraçado, bom, é. bem humorado sempre. Porque é tudo tão exagerado, né? E acaba sendo difícil você desconstruir quando o negócio já é engraçado. É. Quando é levado a sério, porque é, é isso que era mais legal no Tela quando o filme era levado a sério, a gente fala... Não. Máfia, máfia, né? Porque aí tu tem que desconstruir. Tipo Treta de Hong Kong, mas ao mesmo é tempo. É o Tria de, de Hong Kong. É. é uma história de máfia de Hong Kong. É, é. é pesada a parada. A gente Só que assim, ao mesmo tempo puta. era tosco. Era um filme Toxico tosco. tosco. Sim, mas sim. Que eles é levavam a sério. Pra caralho. Pra caralho. É. Isso que é legal. É. Quer uma caixadinha? É. Então... é. Só toma barulha. É. Porque... É. <risos> tem uma <risos> barulha. É de... Tem uma Tem uma barulha. Tem não gosto. Caraca. dois? Cara, o Pela Class tem uma coisa muito doida que ele atinge uma galera que não era público nosso. Tipo, uma galera mais velha. Porque o uhum. que, que ele criava? A gente teve. A, o Fausto teve uma ideia. Né? Fala assim, é só filme B, velho. Por quê? Se a gente colocar um filme com uma qualidade de imagem boa, passa desapercebido. Lance na hora do zap. O cara a fala assim: a, a, a que tosqueira. porra que é essa de imagem? É. Que porra é essa desse chinês aqui? Aí ele. Aí no zap o um cara já parava. Aí ele presta atenção. E realmente, genial de... essa cara, genial. E realmente, de fato, isso trouxe pra gente no Hotel Aclés, um público mais velho. Tem cara de, tipo assim, pai de amigo meu. Uh -huh. Sabe? É... Uh -huh. Que, que curte o Telaclass. Porque é. ele falava, porra, puta doideira essa porra, uns filmes dublados com putaria, palavrão pra cacete. É. Onde e aí, você vai ver isso? E aí, vagabundo é. Nossa, cara, era muito foda. E é dava muito... um puta trabalho. Porque eu a, gente, sei, claro. a gente fechou com uma distribuidora e aí eles mandaram o catálogo dos filmes pra gente a gente escolheu o filme pela capa. Tinha... Tipo, essa capa ah, é, é debochada. Capa. É, aí, eles aí eles DVDs. mandavam os DVDs. E aí entendi, a gente pegava. Entendi. Só que pra gente não se influenciar Pô, pela Trump, história... Aí, a gente pegava, tirava o áudio, tirava a legenda e ficava vendo o é. filme em silêncio. É, era uma doideira. Lá. Sem entender um caralho. Sem entender nada. Sem e a gente gente... Fica só vendo, é só assim, a, a, a parte imagética impactava a gente naquele uhum. momento. A gente fala, o que, que essa história pode contar de diferente com essas imagens? Aquela cena lá do fundo, do final do filme, que o cara dá um tapa na cara desse cara que tá no início do filme tirando uma onda. tá é. tem que tá com a cabeça boa, hein? Cara, dava Porra, muito trabalho, porque a gente trampo, desconstruiu velho. o filme inteiro. A gente, a gente pega, tá por pariu. exemplo, o um filme que chamava Poder. Boquinha de Cemitério, que era um filme de terror. <risos> os nomes <risos> são os melhores era, era um filme de terror e a gente Foda. percebeu que o cara que era meio coadjuvante no filme é, ele é. falava e as pessoas se quando afast... ele falava se afastavam dele e tinha uma cena que o cara estava falando que o cara estava verde e, e teve uma Caramba. outra cena que cara tava, tava falando Caramba. do lado de fora, assim, frio, saindo fogo da, da, da boca do cara, e o cara passando mal. A gente, pô, esse cara tem um bafo de merda. Bafo de merda. Aí a gente com voltava certeza. a assistir o filme todo de novo com essa ideia na cabeça. Bafo de merda. Aí começava a achar as pérolas. É. Porque a partir do momento que tu achava o plot é. desconstruído, Tu revia de novo, tu revia, aí começava. Caraca, isso aqui combina pra caralho com a ideia. Que, e o que várias coisas vocês tiveram que cortar com raiva. Isso, isso. que é a pior, a gordura. Mas, é, então, a gente tinha. O filme tinha 20, 24 minutos de ar. É. Então a gente tinha que pegar um filme inteiro, reduzir uhum. e desconstruir ele inteiro. Tipo, o meio. E do roteirizar, filme. né? Da loja. também. O meio do filme Puta, ali. Cara. Ah, esse aqui é legal pra começar o filme. Então, cara, time code. É trabalhoso pra tá para caralho Tipo tranco, 50, 45, 1. É, olha aí, vai até o 50, 45, 3, corta. Aí a gente fazia essa, essa decupagem... Puta que pariu. Dava muito, o, roteiro tempo. o roteiro era uma Vocês decupagem mesmo Vocês fizeram quantos desse? É, o roteiro era uma decupagem. Vocês gravaram quantos desse? Falou? 26. Cara, que trampo, Chegou irmão. Chegou num ponto que a gente estava tanto tempo já criando junto essa porra, e, e como era muito trabalhoso... É, e ainda tinha que entregar bastante, a gente teve que se dividir até, porque tava desgastante, assim, a gente tava cansado de. Ai, hoje tem que criar até uma classe, Eu já tava cansado, porque. Era é desgastante. Era desgastante. Eu não conseguia mais ver filme, cara. Imagina. Essa é minha reação. Imagina. Eu chegava para ver um filme em casa, assim, pum, colocava na e TV A gente já começava a, a pensar, né? Em... Mano, pum, dormia. Dormia, cansado. Mas, cara, dali desse trabalho todo, desse esforço né, desse sacrifício saiu para mim um dos melhores trabalhos que o Hermisenato já fez. Eu acho. Porque é, é tanto texto, é tanta piada, é tanto conteúdo, é sabe? Bem feito, puro, é bem é, puro. Que é, é eu eu mesmo eu não sei você, Felipe, mas eu, cara, a grande maioria das eu nem lembro. Tipo, como é que é o final? É porque a gente fazia padaria, sabe? Sim, sim, então. Então era foda, é, eu cara. Eu não lembro mas mais, tem, eu, tem eu muita tenho coisa boa que memória. Você sabe Tua que memória eu é até bem privilegiada, eu, eu homenageei vocês quando eu tive uma oportunidade. É que não sei se vocês... Já te contei isso? Não, não te contei. Eu refiz o telaclésio no vídeo show, cara. É mesmo? É. Chama vídeo Fake. Eu peguei as novelas da Globo. Eu usei o mesmo conceito de vocês. Eu dei a famosa chupinhada. Ah, mas a gente também <risos> pegou base, esse... Mas com, mas com amor, assim. Não, sabendo... mas a gente não inventou aquilo. Não, não. Mas a, feira, sabendo, a Feira da, feira da, fruta, da fruta do base. O que a gente realmente fruta. inventou... O que a gente realmente inovou naquele projeto era a questão dos filmes serem filmes B, a Sim. questão de é, ter um roteiro coerente, por mais que seja muito maluco, tinha uma coerência, Sim. e o cinque labial. É, isso. O cinque labial a gente é ia, colocava na agulha. Dava muito. Isso Dava era maravilhoso. maravilhoso. Dava muito Entendeu? A terminação, a tônica final é. do cara era, era com a boca... É. Então, vamos pôr alguma coisa com a um ar. Chuta, é. Você pensando é. agora que ele ia ser um trampo absurdo. Cara, cara a gente via é a mesma absurdo. cena. A gente pegava uma cena. Cara, essa cena é boa de fazer. Beleza, vamos pra cima dela. E aí a gente via o cara fala, o cara repetiu umas 15 vezes. E aí a gente ficava dando... Não, isso aí Esse é Você tinha um trabalho Rapaz. bem grato no, nesse processo. <risos> eu decupava. Não, não é que ele, eu ficava ele ficava digitando. na digitação. E a digitação, o que, que era? Mais ó, perto do mix, senão a galera não ouve. Ó, é time code. De 0032 né? <risos> <zero, zero>, 0032 <risos> é, <risos> é, 21 Que é o frame, né? Uhum. Tem, são 28 Sim. frames Por o segundo 003228 A 0034 é, 22 É a hora que ele fala rapá É a hora que ele fala rapá, vamos lá Vamos comer umas putinhas que não sei o que <risos> Corta, Aí, corta. Então ele ia, punha esses cara. time codes pra mandar, na ordem. Aí, é, digitava isso para mandar para o editor. E aí o, o detalhe maior, ele depois no fim ainda pegava isso numa planilha, colocava para saber em média quanto que estava tendo mais ou menos de, de tempo, filme. De, de filme. arte. De, de é. arte. Então pegava esses time codes todos, jogava numa planilha e falava assim, ó, tá com meu 18 minutos. Falta um céu. minuto e meio. É. É. E aí esse trabalho ia depois para um editor, para ele deixar esse filme decupado corretamente na ordem. Aí que a gente ia pra casa de dublagem Fazer a dublagem Que era muito bem feito Aí é. depois a gente fazia uma diária inteira nesse, Nessa casa de dublagem dia, é. E depois voltava de novo pra edição Pra inserir os efeitos Porque a gente não tinha um filme separado por, a por trilhas sim, sim, sim. Fazia trilha, né? E, isso, é, a ia só É a perfumaria E ia só meu. o áudio pronto pro cara Puta Aí o cara tinha que colocar passos carros, explosão não, E é onde tudo. a gente colocava muita piada Eu como frequentava a edição mais é, recorrência Né? É, eu percebia muito isso. Na hora de colocar ruído, era um momento ímpar de colocar piada no Teleclass. É. Por exemplo, eu lembro de uma cena que tinha um trailer de uma família pass passando. A gente acelerou pra caralho a imagem e colocou um ruído de Fórmula 1. Mano, já era um puta... Aquilo era uma puta piada, assim. Se você vê cena. Assim. Era nonsense. Era. É, passava um trailer... O um, trailer um ruído de Fórmula 1, assim. Porra. Aí, aí falava assim, será que é o Rubinho? Alguma coisa, já meti uma porra lá. É, uma... Cara, né? era muito, eram muitos detalhes. A gente sempre teve muito essa coisa com o cuidado dos detalhes. né e, e é muito engraçado porque a gente não imaginava. A gente fazia aquele trampo todo pra passar uma vez só. Na televisão acabou. É, a televisão né? tinha isso. Por isso né? que é do caralho. mas que a gente... bom que tá imortalizado então, no Então, resgatar é. isso tudo pro YouTube e ter esse acervo todo na mão de novo, isso no munic... é maravilhoso, cara. Porque eu... aí a gente renova o nosso público Pessoas é. que não viram a MTV na época é. Os é. filhos, os irmãos mais novos Sim. Cara, isso é muito foda Esse negócio que o Felipe falou agora há pouco Que ele tá andando na rua ele é... e ele é reconhecido Ele é reconhecido por outra geração de fã não, é, é Isso a... é do caralho Eu cara. acho do cacete, cara É tela E é um legado, cara, de muitos anos. anos 2005, é, 2005 lembra até o ano é, 2005, 2005. Exato.